Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos dar início aqui à nossa série Jogando Vigor, conforme eu já tinha dito na última live, se eu não me engano, no último vídeo. Não lembro. <risos> Acho que foi na última live mesmo, eu já tinha dito que eu ia fazer uma série Jogando Vigor. Então, vamos lá. Eu tô jogando esse game que chegou recentemente ao PS4 aí, como vocês sabem. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, aqui, ó. Detector de sinais, foi daqui que me marcaram, né? Então provavelmente tem alguém lá. Eu vou aqui pra casa barrada. Vamos que vamos. Tô dando uma luteada aqui. Opa, olha isso, pipocos. Tô dando uma luteada aqui porque eu preciso dar uma upada no meu abrigo, né? Então... Realmente eu tô jogando mais safe, não tô procurando muito combate, não Porque realmente eu preciso upar, eu preciso de, de itens para poder upar o meu abrigo, né? Ok Vamos lá Então, pessoal, meu lance no vigor aqui, como eu já falei também, a minha intenção é trazer alguns vídeos de dicas, tutoriais e tudo mais. Opa! Olha aí. Nossa, pessoal, tá tá na guerra ali, hein? Tá se movimentando, os inimigos se movimentando, beleza? É, então, a intenção é realmente trazer vários vídeos aqui com, com dicas, tutoriais, várias coisas do tipo. trazer vídeos de opinião também, e entre um vídeo e outro eu vou trazendo também as minhas próprias gameplays para que vocês possam ir acompanhando comigo né a minha evolução dentro do Vigor. O Vigor é um tipo de jogo que, que normalmente eu não jogo, normalmente eu jogo jogos single player, esse jogo aqui é um jogo multiplayer, né full pvp, mas que é bem tático, tem muito stealth também, então é uma pegada diferente. E, logicamente, tem uma curva de aprendizado gigantesca aqui, né? E vocês vão acompanhar tudo isso nessa série aqui, beleza? Ficar esperto aqui, porque com certeza deve ter alguém. Vamos aqui na cautela. Beleza. Opa. Tá limpo, hein? Ficar esperto aqui, porque pode ter, logicamente, alguém marcando a posição aqui, né? Acontece muito. Olha aí, alguém passou, já abriu o cofre. Vazou, né? Beleza. da dar uma luteada aqui. É isso, vamos lá. É. Felizmente eu não encontrei nada na Casa Barrada. É, o que a gente tem por aqui? Não tem muitas opções. É, tem ali o container, mas aquele container com certeza já foi saqueado. Cofre também, muito provavelmente. A verdade é que eu dei respawn aqui numa área muito ruim. Mas, bora ver o que, é que a gente consegue por aqui. Eu, eu não tenho muita opção, né? Eu vou ter que ir atrás do drop de qualquer forma, senão eu vou ter que sair daqui de, de mãos abanando, né? E essa não é a intenção. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tava... Ah, rapaz, <risos> eu vim pra cá, eu tava procurando uma antena aqui, mas isso aqui não, não tem antena nenhuma, eu só marquei e vim pra cá, era só um ponto de interesse, eu achando que tinha alguma antena aqui, nossa, é isso que dá, jogar conversando, dá, dá nisso, né? A gente acaba perdendo aí o, o foco, né, se distraindo. Beleza, então... Eu estou já na área do drop, né? Então, acho melhor eu, eu dar uma guardada aqui. Vou fazer o, o hack da área, né? Ficar esperto no ambiente aqui, porque com certeza outros players vão vir para cá para poder tentar pegar esse drop. Olha aí. Beleza. Vamos aguardar, vamos aguardar. Torcer para pelo menos o drop cair aqui próximo a mim, né? Pra não ter que me deslocar muito, senão vai ser mais complexo ainda. Olha só sorte hein. Eu acho que vai cair aqui, logo aqui na frente. Já imaginou? <risos> Aconteceu isso esses dias aí. Caiu praticamente caiu em cima de mim o negócio. Vai cair aqui, mas... ah não, vai cair, vai cair um pouco lá na frente, vai dificultar um pouco o processo, mas vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, é o poder do, do stealth, mano. <risos> vamos lá, guerreiro. Beleza. Tá aqui? Acho que tá aqui Cadê? Ah não, tá lá na frente É, tá lá na frente, olha lá Mas daqui eu não, eu não vou conseguir marcar direito É, eu tenho que ir pra lá O ideal é ficar sempre um pouco mais próximo, né? Claro Só que aí também o perigo é, é bem maior né? Certeza que deve ter alguém marcando isso Sempre tem A única coisa que eu posso fazer aqui é Torcer, porque se vier alguém por trás Eu estou totalmente exposto aqui mas se vier pela frente, né? Tenho vantagem tática total. Então tem que ter um pouco de sorte também, não tem pra onde correr. Beleza, é, o drop tá logo ali na frente. É, é isso mesmo, né? Marcar logo a saída aqui. E é isso. Vamos lá pegar esse negócio aparentemente está limpo pelo menos ninguém se movimentou né então vamos lá ou, ou tem alguém aqui nossa cara eu sabia eu, quando eu digo certeza drop sempre tem alguém aguardando nossa ah, não. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. <risos> Eu mesmo coloquei essa armadilha e acabei esquecendo. Beleza. É, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que ninguém foi no cofre, né? Poderia até ir lá, né? Mas... Cheio de radiação no mapa já e não dá mais. Melhor eu, eu ir para o ponto de extração mesmo, que aí já, já garanto que eu peguei, né? Beleza, ficar esperto aqui na saída também. olho aqui, porque sempre tem nego que gosta de ficar por aqui esperando alguém passar pra poder matar, beleza então é isso pessoal, espero que tenham gostado deixa aí o like, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos na nossa série falou